Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo. Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando. E aí, tudo bem com vocês? É... Hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente, tá? É... Que eu quero te responder uma pergunta que me fizeram, tá? É... Pelo pelo meu canal em um outro vídeo que eu tenho é... a respeito de como não ser bloqueado no Facebook, tá? Eu vou te mostrar aqui três maneiras de você não ser é, bloqueado no Facebook, tá? E fazer um trabalho legal lá, beleza? Mas antes, eu quero te pedir que se você ainda não é inscrito, você possa aí se inscrever, compartilhar com seus amigos e, lógico, como você vai gostar desse vídeo, já deixa seu like. E se quiser fazer algum comentário também, é, você pode usar a aba de comentários, beleza? Então é o seguinte, é, ah, e lembrando que se você quiser conhecer é, o, o curso é, Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, é o primeiro link na descrição, beleza? É um curso completo, é uma faculdade de marketing digital e eu aconselho e recomendo, porque eu fiz. Eu tenho ele e eu te falo, é o melhor curso de todos aí que você possa conhecer aí, tá? É, não tem pra ninguém não, Fórmula Negócio Online é show de bola, entendeu? Clica lá pelo menos para você conhecer como que ele é, beleza? Ó, vamos lá, então há três maneiras de você não ser bloqueado no Facebook. É, você tá vendo aí, é tô te mostrando assim, é um post tá, que eu copiei e eu quero te falar que é, é o que que acontece geralmente é, as pessoas colocam um post é, ou na, na fanpage ou no no perfil que eu não aconselho colocar no perfil tá porque o perfil ele é seu e ele é feito para outras coisas menos pra a é, é, produtos né para divulgar produtos então o ideal é que você tenha uma fanpage né Onde lá na fanpage de nicho, por exemplo, se for de culinária, né? Alguma coisa de culinária, aí você pode utilizar uma fanpage de culinária, lá você dá dicas, é, como se fosse um blog, né? Você pode colocar, fazer um fazer lá um, um apanhado de, de dicas, de vídeos, de, de postagens, né? E dentro da sua fanpage, mas que ela seja direcionada. aí o é, que, que vai acontecer? Agora é que entra o pulo do gado, Muito, antigamente você poderia colocar links né? links de afiliado é, dentro do seu post, né? indicando ali para as pessoas clicarem, as pessoas clicavam, né? e algumas compravam ou não o seu produto, só que hoje em dia, é, hoje em dia já não está mais assim, né? então hoje em dia a coisa ficou um pouco mais complicada, o Facebook não quer link de afiliado, a grande verdade é essa, e ele bloqueia, ele bloqueia tudo, né, ele bloqueia tanto de qualquer de qualquer link de, de afiliado, ele bloqueia, tá, e não vou falar se eles estão certo ou errado, porque o ambiente é deles, eles que mandam, beleza, então, eu vou te dar aqui três opções que você pode utilizar, é, e são três maneiras aí que você eu utilizo eu utilizo duas né e acho que funciona legal tá bom então vamos lá a primeira que você pode utilizar é o manichat que é do próprio Facebook né mas ele tem algumas limitações por exemplo o manichat eu não vou te mostrar como que você entra, não, você pode pesquisar dentro do YouTube, você vai encontrar milhares de opções, como fazer é, chat como entrar, como fazer mensagem, tudo isso, tá? Tem manuais completos aí de chat dentro do YouTube. A opção que eu vou te dar aqui, a primeira, é o manichat. É, que é uma opção interessante, em vez de você colocar um link de afiliado, você coloca o link do ManiChat, dando lá um, um e-book, por exemplo, um e-book digital. A pessoa cai na sua sequência de mensagens e você pode fazer, mandar é, a pessoa lá pra frente é, para o seu link de afiliado. É a mesma boa, tá? Primeiro, então, ManiChat. A segunda que você pode utilizar é o WhatsApp, né? o WhatsApp você pode pegar o, o, o link do seu número do WhatsApp, você pode utilizar, por exemplo, o WhatsApp, é, pra, pra WhatsApp Link, né? o WhatsApp, é, tem um, um site do WhatsApp que você entra lá, faz um link dele e coloca na sua postagem, logo em cima, né? e a pessoa vai clicar no seu, no seu link do WhatsApp e vai entrar em contato com você também tem um tutorial de como fazer um link do whatsapp tem no youtube também tá então a segunda opção é whatsapp a terceira opção é uma é uma opção até bem legal que é o google, google sites né? você pode usar o google sites e fazer um redirecionamento né do seu link de afiliado então por exemplo você pega você cria uma página no google sites uma página pequena é, apenas com um dizer e um clique aqui e a pessoa entra no seu link na sua postagem é, clica no seu link vai para o google sites lá você faz um redirecionamento para o seu link de afiliado também funciona bem tá então a, é, se você utilizar qualquer uma dessas três opções você não vai ser bloqueado, né? Você pode utilizar até mesmo impulsionamento de é, da sua postagem e também você pode utilizar é, fazer anúncio, né? Se bem que o anúncio é melhor você usar o Manichat, que você pode usar um grupo de mensagens pelo Manichat no link, né? Que é muito mais fácil e automatiza todo o processo, tá? Espero aí que tenha, sido, tenha ficado claro é, a você, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer no comentário, fica à vontade aí, beleza? Tá? Então, essas são as três maneiras de você não ser bloqueado no Facebook, beleza? Espero aí, espero que você tenha gostado, que tenha te, te ajudado, tá bom? Ou se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? quiser conhecer o Fórmula... Então, se quiser conhecer aí o Fórmula Negócio Online, é, então é o primeiro link na descrição. Beleza? Valeu, um abraço e até mais.